Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue cortar uma imagem aqui dentro do R. É, é importante você assistir as outras aulas, que a gente já ensinou muitas coisas importantes também. É, nessa aula nós vamos começar apagando a memória do R. Vou vir aqui e vou ativar o pacote. Library, esp, image, Ctrl enter. Nós vamos então carregar um arquivo de exemplo, então a gente ensinou nas aulas anteriores como que a gente abre uma imagem do nosso próprio computador, que né? então, eu vou utilizar o exemplo de número 1, CTRL ENTER, é, vou abrir essa imagem aqui de exemplo, então igual a b, underline imagem, e aqui dentro eu vou colocar o x plot igual a verdadeiro, aí né? vai aparecer aqui para a gente a nossa imagem. Para cortar ela, a gente pode fazer isso de diferentes formas, né? Utilizando essa função image. Eu posso simplesmente colocar aqui dentro desse objeto que a gente acabou de criar. Vou colocar aqui em M2, que a gente criou um novo objeto, né? Em M2 é igual a isso. Se eu dar um Ctrl Enter, aí você vai ver aqui, ó. clique em dois vértices opostos para clicar, ou melhor, para cortar, né? Então, eu vou clicar aqui no vértice no outro vértice aqui, extremo. Ao fazer isso, a gente consegue cortar essa imagem e consegue ver ainda quais são essas coordenadas desses pontos. Né? É, então, basta a gente clicar onde é a nossa parte né? mais importante, onde a gente quer destacar que a gente consegue fazer o corte aqui na nossa imagem. Então, uma forma é clicando sobre a imagem, a outra é colocando essas coordenadas de onde que a gente deseja fazer esse corte. Por exemplo, vou colocar aqui m 3 igual a crop underline image im. Aí eu tenho esse dado que nos indica, então, o, a nossa altura, né? Então, aqui, nas minhas imagens eu tenho valores de 1 até 2.304 pixels, né? Aqui na altura da foto. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, de 500 a... 1000. O H né, tem que ser um valor aqui entre 1 e 1728. Vou colocar aqui entre 100 e 1500, só para a gente ver como é que vai ficar. Nota é o Ctrl Enter aqui, ele vai fazer esse corte. É, então, em algumas situações, é muito importante que a gente consiga, né? É, fazer cortes em várias imagens de uma forma automatizada. É, então, nesse sentido, se nós soubermos né, onde que a gente precisa fazer esse corte em cada uma das imagens, utilizando essas coordenadas é muito mais fácil né, do que a gente utilizar essa função anterior, onde a gente teria que ir aqui, clicar imagem por imagem. É, então, tem essas duas formas de a gente cortar essas imagens aqui, utilizando esse pacote. Tem uma terceira forma também que a gente vai aprender em aulas posteriores, né? então vocês conseguem ver que é, nós criamos dois objetos aqui, no primeiro nós vamos ter a imagem em seu tamanho normal, aqui quando a gente clicou então vocês conseguem ver que a gente cortou a imagem, diminuiu o número de pixels na altura e na largura dessa imagem e aqui embaixo da mesma forma. Né? É, então é isso aí pessoal, a gente aprendeu como que a gente consegue cortar essas imagens, isso é muito útil em várias situações e na próxima aula a gente vai aprender aí outras coisas interessantes também, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos aí, até a próxima aula.